Neste guia, veremos como criar e personalizar sua última farm. Observe que antes de instalar a fazenda, você precisa instalar a última wallet e atribuir a carteira principal. Então, realize o download do aplicativo na App Store se o seu smartphone está rodando iOS ou Play Market se você estiver utilizando Android. Abra o aplicativo, clique no botão Login with Platin Passport e na janela que se abre, insira as suas informações de login da sua conta. Logo depois, você será solicitado a criar um PIN. Você também poderá definir uma impressão digital e Face ID para entrar no aplicativo, se o seu smartphone tiver a funcionalidade apropriada. Isso conclui a configuração inicial e agora começa a parte mais importante, criar sua farm. O aplicativo irá gerar aleatoriamente a sua frase mnemônica. Você precisará copiá-la no papel em ordem correta. As palavras da frase mnemônica aparecerão na tela em ordem. Para abrir a próxima parte das palavras, clique no botão Next. Próximo. Reescreva-as cuidadosamente na folha de papel. Logo após reescrever as três primeiras palavras, clique em Next. Caso tenha dúvidas sobre a exatidão da escrita, você sempre pode voltar para a etapa anterior clicando no botão Back. Por favor, tome cuidado com este processo e armazene todas as suas palavras em papel. Sua segurança depende diretamente disso. Para continuar com o aplicativo, você precisa confirmar a sua frase mnemônica. Clique em Avançar e digite a sua frase. Todas as 12 palavras em ordem determinada e clique em Verify. Se você fez tudo corretamente, uma mensagem de parabéns aparecerá. Pronto! Você criou com sucesso a sua última farm.